Qual que é o nome do senhor? Luiz, Luiz Antônio Rosa. O que, que o senhor está trazendo aqui, senhor Luiz? Uma lata. Lata. E aonde o senhor achou essas latas? Na rua. Por que? Os rua, o o terrenos, o terrenos, terrenos. O, terrenos. o, o senhor terrenos. vai catando e... É, E aqui o senhor vende? Vende. O senhor faz esse serviço há, um, há um tempo já ou não? faz, faz tempo já. Quantos anos? Ah, já faz um ano já. Você tem uma carriola aí é. e sai andando e, e para ganhar um dinheirinho trocadinho. É. Parabéns pro senhor, viu? Obrigado. Eu gosto de ver gente que trabalha. Quantos anos o senhor tem? 65. E o senhor mora onde? aqui é. não. Aqui pertinho. É. Amigo do Romildo. É. Ali o Fabrício. Ô oh, Fabrício, caraca, um abraço para você. Valeu aí, ó. Esse é o filho do homem que é o um, um, muito Bebou. dinâmico.